Um canguru realmente forte. Roger, o canguru musculoso que ganhou fama mundial pelo tamanho e porte físico impressionantes. Esse rapaz tentou beijar seu gato. Esse homem é chamado de Aladdin.